começar o vídeo já falando de vela, certo? As velas, elas estão intimamente ligadas com o elemento fogo, mas não só isso. Elas estão ligadas ao nosso espírito e ao espírito de todas as coisas. Elas são uma bateria viva, que representa a força e a essência de tudo, da própria divindade, do mundo, sua. Elas são direcionadores poderosos de energia, assim como também são captadores muito eficazes. Elas têm relação com a transmutação, com a construção, com o banho com a ação, com a vontade, com a sexualidade, com a paixão e com tudo aquilo que cresce, que evolui, que transforma ou que simplesmente acaba. As velas mais comuns que a gente encontra por aí são aquelas palito, as compridas, mas elas não são as únicas. E as nossas magias elas podem ter velas mais interessantes para serem usadas. Existem uma infinidade de formatos para as velas, certo? A mais comum para as magias são as coloridas palito, mas a gente tem diversos. Tem formatos geométricos de todos os tipos, tem formatos de seres humanos, cabeças, pés, mãos, tem até genitais. A gente tem vela no formato de gente, de homens, mulheres, até mesmo casal vela no formato de chave, vela no formato de dinheiro, vela no formato de tudo que você pode imaginar normalmente os formatos das velas são relacionados com a nossa intenção e com aquilo que a gente precisa fazer. Hoje o vídeo ele não vai ser sobre formatos de velas mas se você aí do outro lado tiver curiosidade ou quiser aprender como utilizar um formato específico, deixa aqui embaixo nos comentários o seu pedido que eu gravo um vídeo para você nós vamos falar sobre as cores das velas e a utilização delas. É a magia mais básica e ao mesmo tempo uma das magias mais fortes. Por quê? Cor, o poder da cor e a influência da cor na nossa vida, ela está intimamente ligada com tudo. O que é a cor? A cor, ela é uma onda, um comprimento de onda energética, de luz, que varia tanto de intensidade quanto de forma, vamos dizer assim. A cor, ela tem relação... Com os nossos chakras, ela está ligada com as energias da vida. Ela, ela é determinante em diversos fatores. As cores, elas estão na natureza. Os animais, eles conseguem é distinguir o perigo entre eles através das cores. Então quando a gente está falando de cor para as velas, a gente não está falando só daquilo que a gente vê num quadro colorido onde a gente mistura tudo, mas a gente está falando das energias em volta de tudo isso, da história em volta disso, da cultura em volta disso, tanto que a gente pode ver que em países é, como o Japão, como China, o branco, ele é a cor do luto. Ele é a cor que a gente utiliza para poder é, ir até um velório, um funeral, certo? Porque é a cor da morte, vamos dizer assim, é a cor da passagem. Aqui no Brasil, em alguns outros países, a cor do luto e a cor da morte é o preto. Então algumas cores, elas vão mudar o seu significado por conta da egrégora cultural em volta dele, tá? Em volta do lugar. que algumas, algumas cores ou maneiras de usar as velas em uma religião específica, ela acaba sendo um pouco diferente do que a gente acaba usando dentro da bruxaria, certo? Por quê? Por conta da cultura que está envolta dentro daquela religiosidade, entende? Eu já vi várias pessoas também untando velas de maneiras diferentes. Isso também vai ter relação com a cultura e com a magia que você está praticando, ok? Então, eu vou estar tá passando para vocês uma visão das cores que a gente utiliza normalmente dentro da bruxaria, da magia natural e outras formas de magia um pouco mais universais, certo? Se você, do outro lado, tiver algum outro significado, para essas cores dentro do que você faz Do que você acredita magicamente Deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar conhecer o um método que você trabalha A primeira cor que a gente vai falar aqui é a cor branco O branco, ele representa a ação do masculino Ele representa a luz Ele representa a vida E representa a construção Ele representa o lado Yang Dentro da, da magia Normalmente a gente entende as forças como ordem e caos que dançam e constroem tudo, então o branco representa a ordem, certo? Você pode utilizar a vela branca para fortalecer a sua espiritualidade, para poder trazer vida para as coisas, para poder trazer proteção Você pode utilizar a vela branca para criar uma energia em volta de alguma coisa, sendo para atrair, sendo para construir Certo? Você pode utilizar a vela branca para proteger um ente querido. Você pode utilizar a vela branca para entrar em contato ou como oferenda com os seres e criaturas que você costuma cultuar. Ou se você está afim de trabalhar com algum ser específico, você pode dar para esse ser uma vela branca, por exemplo. O branco também é uma vela que tem a potência de ser transformado em todas as outras cores, porque ele contém dentro dela todas as outras cores, certo? Porque ele é o nascimento. Então, você pode, por exemplo, Ah, eu não tenho uma vela vermelha. Eu não tenho uma vela amarela Mas eu preciso fazer uma magia, por exemplo, com essas velas Só tem uma vela branca Você pode pegar essa vela branca, colocar na sua mão E imaginar essa vela sendo colorida pela cor que você quer trabalhar E a partir desse momento você programou a vela branca Para ser a cor que você quer trabalhar Então é uma vela coringa Para você fazer tudo o que você deseja uma coisa muito importante dentro da Magia com Cores é você entender o seguinte, tá? O branco, ele dilui a potência das cores, né? Ele diminui ou apazigua a potência das cores. Vamos pensar assim. Existe uma vela vermelha, tá? Naturalmente, o vermelho representa o sangue, a paixão, a ferocidade, ok? Se eu misturo o branco com o vermelho, ele vai ficar o quê? Rosa. Ele vai perder a potência do vermelho e vai criar uma potência nova, que é a potência do amor e quanto mais branco e mais claro fica esse rosa, mais puro se torna esse amor, então o branco ele dilui o poder das cores então quando você for pegar uma vela e você vê a cor dessa vela, você pode interpretar a potência dela a partir do quão clara ela está a próxima cor, que é a, a cor que eu digo pra vocês que sempre meio que andam juntas, é a cor preta, certo? A vela preta ela é uma vela que não é muito compreendida. As pessoas, elas logo olham o preto e elas entendem o preto como uma coisa negativa. E não é assim que, fu que funciona, tá? O preto, ele representa é, o caos. Ele representa a força que... Traz as coisas através do movimento Ele é uma energia de movimento, certo? Lembra que eu falei que o branco é a ordem O preto então é o caos e eles dançam Pra construir tudo, tá? Enquanto o branco ele é o yang, o preto ele é o yin Ele é a força caos Dentro da situação, certo? Você pode utilizar uma vela preta, por exemplo, para atrair coisas. O preto, ele atrai todas as energias. É por isso que as pessoas dizem que não é bom acender uma vela preta sem propósito. O preto, naturalmente, quando a gente tá vestido, né? E a gente sai no calor, ele absorve o calor. A cor preta, ela tem esse poder de absorver as outras coisas. Porque ele vai atrair qualquer coisa que esteja por perto, Certo? Por isso que a vela preta ela é utilizada para absorver dentro delas energias negativas. Você pode utilizar a vela preta para quebrar feitiços. Você pode utilizar a vela preta para censurar alguém. Eu não quero que ela faça tal coisa. E você bloqueia aquela pessoa com a vela preta. Você pode utilizar a vela preta como uma válvula de escape para qualquer energia ou situação que você não tá conseguindo resolver e quer mandar embora. A vela preta, ela tem esse poder de absorver para ela e consecutivamente você consegue destruir as coisas a partir dela. Certo? O preto também ele se torna uma cor agregadora de poder Ele amplia ou intensifica e até mesmo transmuta para uma outra frequência o poder das outras cores tá? Então vamos pensar assim é, Como eu dei o exemplo do vermelho para vela branca, vamos continuar com esse exemplo Se eu pego o vermelho natural, o vermelho puro, ele é o sangue, ele é o sexo, ele é o tesão, ele é a vontade E eu acrescento um pouco de preto para esse vermelho, ele vai virar o quê? Vai virar um vinho OK? Vai ficar um vermelho meio meio Sabe, seco, sangue seco. Então, o que, que a gente vai trazer para essa cor? A morte. Aí a gente traz a morte, aí a gente traz o pesar, aí a gente traz algum tipo de sofrimento. Mas a gente intensifica a potência das cores. É outra maneira de você pegar, comprar a vela e observar. Hum, tem um pouco de preto, ela tá mais escura do que o normal, do que o normal. Então, eu vou ter uma intensificação daquela força. Eu vou tornar aquela coisa outra coisa, certo?